Fala turma, beleza? Meu nome é Bruno Silva, eu sou mais conhecido como China Trindade, faço videoclipes, documentários, trabalho na área audiovisual e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço e um pouquinho do que eu amo fazer. Se liga aí! E aí, gostaram? Curtiram? Bom, eu não sou um youtuber, eu não tenho prática na frente das câmeras, eu tenho prática atrás das câmeras, mas eu quero criar esse canal aqui para a gente poder se conectar, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder trocar umas experiências. Hoje eu trabalho com produção de videoclipes, documentários. E eu acho que conhecimento a gente não pode guardar, a gente tem que compartilhar ele. Então eu espero que você se conecte com a gente através desse canal. Hoje as câmeras, a internet nos permite fazer isso, ter esse contato direto. E eu quero que vocês nos ajudem coletivamente a construir tudo isso. Eu quero que vocês mandem dúvidas, sugestões. A gente também vai estar mostrando algumas coisas do que a gente faz, como a gente faz, com o que a gente faz eu quero que você, independente do seu nível, compartilhe com a gente, independente do seu nível de conhecimento sobre audiovisual, sobre cinema, sobre fotografia, compartilhe com a gente, esse conteúdo não vai ser guardado apenas para mim, esse conteúdo vai ser para várias pessoas, pessoas que seguem a página, pessoas que acompanham nossos trabalhos, e eu tenho certeza que a gente vai criar aí um, um, um círculo muito saudável de discussões, de aprendizado e de troca de ideias, que é o principal principal. Que a gente tem que ter é, para poder alavancar os nossos trabalhos. Eu acho que sozinho a gente não faz nada. Coletivamente a gente faz muita coisa. Em equipe a gente faz grandes coisas. Então eu espero que vocês deixem nos comentários aí e a gente vai atender essas demandas e a gente também vai estar tá compartilhando algumas coisas, algumas experiências com vocês, beleza? É isso, galera. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal. Curta a nossa página aí, compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer entrar nessa vibe, quer entrar nessa onda de trocar essa ideia com a gente, quer entrar nessa onda de aprender sobre audiovisual, sobre fotografia, sobre documentário, jornalismo. E a gente está aqui para compartilhar é, todas essas ideias, beleza? Valeu!